O futuro é agora. Venha participar conosco e com grandes especialistas do debate sobre as ações imediatas necessárias para que exista, de fato, um amanhã. Para nós, nossos filhos, netos e bisnetos. O futuro é agora. Contamos com você.